Há mais de 24 anos, a Tropical desenvolve projetos de cultivo protegido para o Brasil, América do Sul e África. Nós conseguimos te ajudar a identificar qual é o modelo de estufa agrícola para a sua cultura de produção, para o seu clima e para o seu terreno. Além disso, um time de engenharia para poder validar todo esse projeto. E vamos a campo com o nosso time de montagem para fazer a instalação para você. Estufa agrícola modelo Euro, o que existe de maior tecnologia e resistência de estufa do Brasil. Com larguras de 10 metros e 12,80 em vãos únicos e livres, sem postes na parte interna, o que te facilita e aumenta a quantidade de plantas por metro quadrado. Os nossos engenheiros, e conforme norma da ABNT, garantem resistências a ventos de 100 km por hora. O estrutura 100% galvanizado, o que se estima durabilidade de 35 anos. Altura de pé direito partindo de 3,20 até 6 metros. E devido à sua envergadura de arcos, uma maior circulação de ar, o que ajuda na produtividade para as plantas. Você também pode fazer toda a mecanização na parte interna da estrutura, utilizando tratores e maquinário, facilitando a mão de obra interna. E como opcional, você pode ter o tutoramento de plantas para as estufas euros. Devido à sua resistência, você consegue tutorar o seu tomate, o seu pimentão na própria estrutura, eliminando qualquer tipo de madeira e melhorando a sanidade do seu fruto. Esse sistema mariposa para melhorar a temperatura no ambiente interno da sua estufa, podendo ser manual ou automatizado. Estufa Agrícola Modelo Euro, o que existe de maior resistência e tecnologia do Brasil. Estufa Agrícola Modelo Premium ideal para qualquer tipo de cultura, terreno e região. Com as larguras de 5 metros até 8 metros, comprimentos sem limites e altura de pé direito partindo de 1 metro, indo até 5 metros. Estrutura 100% galvanizado, o que aumenta a sua resistência e durabilidade. Também pode ser utilizado o um modelo misto. A parte inferior você pode utilizar os postes de madeira de sua preferência, da sua região e a parte superior ficando com o modelo Prêmio 100% galvanizado. Além disso, todos os opcionais podem ser incluídos no seu projeto, como sombreamento móvel automatizado, cortinas laterais, cortinas frontais, tudo isso para o seu projeto de acordo com a sua necessidade. E agora vou apresentar a vocês os projetos de Lanternin Zenital, e dente de serra que nós da Tropical temos exclusividades e fabricamos. Lanternim Zenital com abertura inicial de 50 cm, indo até 80 cm. E os dentes de serra partindo de 1,70 m e indo até 1,80 m. Para melhorar a circulação de ar da parte interna da estufa, para que você possa melhorar a sua produtividade de fruto e planta. Esse projeto é ideal para a produção de tomate, pimentões colorido e hidroponia. Com as larguras de estufas de 7 metros e 8 metros, a Tropical consegue te ajudar e desenvolver o melhor projeto, o melhor sistema para a sua produção. Estufa agrícola modelo Spanish, com larguras de 9,60 e com altura topo central de 4 metros em aço galvanizado 100%, com garantia e qualidade validada pelos nossos engenheiros e normativas ABNT. Ideal para qualquer tipo de cultura, em solo, em vaso, em bancadas e também para plantas de tuturamento. Ela pode ser geminada sem limites em largura e comprimento e também individuais. É o melhor custo-benefício do Brasil. O projeto Chave na Mão chegou para ajudar você, produtor, junto com o nosso time comercial e orientador técnico agrícola, a identificar qual é o melhor modelo de estufa agrícola e todos os insumos necessários para a sua produção, como irrigação, malche vaso, substrato, fitilhos, ráfia de solo e embalagens. Nós conseguimos identificar este plano de negócio para você, para que você, produtor, consiga produzir um fruto de altíssimo nível e qualidade.